Mas isto, a Pia do Urso, isto tem alguma história ou o que é que, é, que, é, que é que chama isso? Uh, nós estamos é. no Amazonas Calcário de Portugal. Sim. E o calcário acaba por desgastar umas rochas, que se vê uns buracos nas rochas que são as ditas pias. E ah. vi isso na, na altura da Batalha da Esbarrota, passavam os soldados passavam por cá e que viram cá a ursa beber nas pias. Ah, por isso é que se chama Pia do Urso. Por isso é que se vê ali muitas pias ali daquela lado por isso é que, é, que faz ali o, o ecoparque. Ah, estou a perceber. Pronto, assim já fiquei a saber. Não sei que é possível estudar é claro, sido a primeira história, mas pronto, é isso. Aqui é Olá meus amigos, e hoje estamos no parque Eco Sensorial Pia da Ursa. Estão a ver? E agora temos aqui o percurso deste lado. É este. O mapa, nós começamos aqui neste momento, começamos aqui, vamos por ali, tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac até aqui Ora, vamos lá ver isto começa por ali, por aquele lado então vamos lá dar início ao percurso né? dizer aqui a placa início do percurso isto está a começar a chover e vem guarda-chuva a ver se não Apanha Pingas é o coisa, então inicia para aqui, vamos ver o chão como é que é, tem que as silências, agarra-se bem, aos pés, quase na Apanha Pingas, mas por vidas dúvidas é melhor por causa da máquina. Tem aqui lombas e tudo, é? Né? Toca do urso. É o primeiro. O que é que temos aqui? Olha, tem aqui várias coisas. Aqui já tem 10 centímetros todos, estão a ver? Como é está ali, Kevin? Eu perdi esses centímetros. centímetros? É isso, sentir sentidos. E de cima, vez mais longe. É como, por exemplo, vento de cima. lembra-se? não suja, é claro, não deixa de sujar. É, estás a ver? Força. Deixa as ursas passarem. amor. aqui o tamanho do urso. Vamos aqui o parque. Ensina o urso os seus habitats. Sabia que já viveu no urso em Portugal, no da e aqui tem coisas para explorar. Abre lá aqui estas coisas Kevin. Aqui está uma coisa já estão a explorar Abre lá essas. Abre, abre. E aqui temos ali. Aqui há algumas recomendações. Abre lá essas agora. Poupa energia para tomar Realmente o lujo estava quente. E aquele de cima. Pois eles têm que escalar para eles conseguirem o enchimento para o urso de luz. ok e aqui temos mais, temos aqui também para eles brincarem tal. e aqui os meses, os anos, patas né? de alumínio, pelinhos, há um do tempo Existe o um preso de terra, aqui temos para tirar as fotos deste lado e mais coisas aqui deste lado Os erros do Russo Do urso, né? do russo. <risos> não é do Russo a cesta do urso, sacos plásticos, tal, tal, tal. O que é que isto faz? A bandeira, lá essas coisas, Kevin. Está com a coisa na mão. Guarda-chuva. Ah, utilizável inutilizável. Ah, tens aí o vidrão. Quer dizer, como é que é? As coisas. Sim. Mostra mais entusiasmo para esta, esta filmagem. Olha, moço. Olha, passei aqui mais uma regra para os maiores, 1,90m. Um Muito bem. Vamos embora, Kevin. Olha, daqui lado lá tem mais para o pessoal de menandar, estão a ver, os banquinhos e tal, as cadeiras, para cima tem mais coisas vamos apontar para cima é toda a cidade, olha o urso ali, aqui um charcozinho, muito bem Ele leva uma cadeira de rodas e se consegue passar bem por aqui o que é que é aqui deste lado? Daqui para a direita. Temos aqui uma roda d'água não mexer no engenho. carrega lá ainda nesse, nesse interruptor. Bom, vai ter melhores dias. Já não trabalha. Já não trabalha este. Vamos lá para aqui. O que é que temos aqui? por em cima do burro não que estraga o burro não que estraga o burro temos aqui um burrinho também vamos ver Tem um burrinho também para tirar umas fotos Aqui parece que aqui não tem nada, tem um gosto de poço e não tem nada. Bem, aqui não tem nada para aquele lado. Isto é o Ciclo de água. Tem mais uma coisa, mas deveria funcionar, né, é? Mas não tem botão nem nada, não Sim. e cai, cai ali para a árvore. Pronto. Mas... Não está funcionando. Continuamos. Temos aqui mais umas coisas deste lado. Estações Jurássica. Ah, temos um tipo de dinossauro. Hum. Ah, é para os meninos. Gostam de ver que isto aqui é engraçado para os meninos andarem aqui. Estão a ver. E lá. Para que real. E o dinossauro. Aqui temos. Olha as cabras, quer ver? As cabras ali em cima. Umas cabrinhas. Aqui temos os banquinhos. E aqui temos este bicho raivoso. O que é que dizem nessa placa? 485 mas para Alge Barrota Tem todos aí, todos com os chapéus de ferro aqui alguns é charcos uma ponte já estou aí de um porquinho um porco, um porquinho, um porco malhado, mais uma galinha, um coelho, muito bem. E temos ali à esquerda uma vaca, uma vaquinha aqui à esquerda. uma vaca está aqui tem os teus correios tomar -te mais uma pontinha dá para aqui dá para uma valazita está bem ok é tipo Indiana Jones tudo bem O jogo da velha, o jogo do galo, como costumam dizer, vamos lá jogar Kevin, ver quem é que ganha, vamos lá, vamos isto. Ah, vamos começar a jogar, o jogo da velha, o jogo do galo, começa Kevin, hum. Bom, jogo o círculo para ali, eu jogo o X para aqui, e agora, círculo, X, X e agora círculo este aqui é o X Epá então pronto olha o Kevin tão bom pronto perdeu perdeu <risos> ganhou ele menos o do, do Kevin e vamos agora, olha, temos aqui mais oh, mais o verrusquinho parece que sim isto é um javali. É que um é um é o Parque Sensorial. Pia da Ursa. Onde estamos? Este lado. Isto é o Abstract Station. É que estamos ali. Isto é para que lado agora? O que é que ele diz aí? É para isto. Agora o caminho engana um bocado. É para este lado parece. ou para esse? acaba aí já? Ah, isto deve ser só o que tem aqui. Não, isto deve ser só o que tem aqui. O um urso. Olha, veste-lhe o casaco. Pia do urso. Onde o urso vinha beber água. Vamos ver? Está bom. É. É. Não era assim? Não, só tem nenhuma placa por acaso não, não cheguei a ler a, ler a história da Pia da Ursa Não sei qual é que será a história Flora, Oliveira, Fauna, Merlo Azul, Pia Ursa, Merlo Ok E temos lá aquela vaca, la vaca, la vaca, la pita vaca, la madre que é pip Isto é uma música este é chuveiro é sempre tramado mas também olha é o tempo que temos Vamos aqui mais para fazer um puzzle, é? estação lúdica, relaxamento, Isto voltam aqui as coisas, volta lá e esses, esses cubos que é bem. volta lá em um ou dois só para ver como é que voltam, é uma coisa lado? não, é para ir voltando ok para girar ali aquele hum. vamos girar aquele ali para ver como é que é ah. Aquela ali da, Do círculo Roda Força é. Hã? Ah. não a ver epiléticos a ver este canal se não ficam já hipnotizados Vocês vão subscrever o meu canal Vão clicar no like e no gosto Uuuuh -huh. Pronto Ó oh, oh, está lá os dedos Vão acordar e clicar no like <risos> Pronto já está. Vou a meus subscritos agora do canal. Vão passar de 5 para 10. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Olha, isto aqui é para os namorados. E aqui dois, dois minhocas, o que é que é isto? Pida ursa. 5 of Love. E te amo, não sei não sei o que mais. Ah, vamos já ver. Ok. Música do Kevin. Kevin, dá a música. Ele é que estudou música. Toca aí. Boa. a outra agora. Posso instrumento? Isso. Yes. Muito bem. E o outro? Ah, e o outro? Ah, aí, o eixo, aí em cima. Olha lá, o que é, que é este tubo? É hum. aquele tubo está ali, está aquela cozinha amarela, toca lá naquela cozinha amarela ali. do lado direito. Não é nada? Vai até embora. Até embora. Ana! Então vejo que para as crianças é muito engraçado. Estas coisas, de vez em quando, já tinha aqui várias coisas aqui no canal, tinha aqui coisas engraçadas. Para o pessoal ver, vejam os links, eu vou meter na descrição há alguns parques educativos que quando para as crianças, que é sempre difícil. Principalmente se são pais ou mães separadas, querem entreter os vossos filhos, levam aqui para os sítios, é sempre bom, sempre fazem um grande brilho a ver. Olha agora, vamos aqui para baixo, é que nem dar de festa. O que é que estamos aqui? Bem. Ah, mas aqui estou a ouvir água. Aqui já soube a água. Oi é rãs é rãs e sapinhos calhar vou saltar para ir na água mas agora não soube nada isto aqui está cheio de pias é sempre que se chamou isto a pia da ursa é só pias temos aqui agora mais uma fauna e flora e acho que estamos a acabar o percurso da pia da ursa Caipo. centro de acolhimento isto é ser dos animais, se calhar. Isto é para a exposição, para ver lá dentro. Não sei, deve ser para a exposição. Para assistir à exposição. É a exposição. Isso é o que é a exposição? Ali tem uma exposição de utensílios antigos. Ah, é gratuito para assistir. Tá, a ver. Utensílios antigos. Olha a cabacinha. A cabaça? <risos> é a tua raça, É, estou a Aí temos aqui os alvidares e pratos. Onde é que estás vendo é? o alvidar? Então, aquilo é o que está ali? Não é para fazer a surda. É fazer a surda? É. É umas é. malgas, Grão. Umas malgas. Aqui, os. Estou muito Olha, tu Oi. tens lá um destes. É. Isto aqui. Isto aqui já é por cima. Ah, tá Olha, é, mas tão já tão a barba. Agora não era placa. Eu sei, o meu avô tinha uma coisa dessas. Tinha uma coisa dessas, tinha uma máquina dessas, uma tesoura destas, tinha isso quase tudo. Só ficar com aquela enxada, é assim? Por causa das pedras. Não. Por causa do barro. Por causa do barro? Ah. É. Aqui temos... ok. Uma pedra. Mas aqui para as crianças deve ser bom, não? Está sempre aí uma quantidade delas, né? Os zumbis vêm para muito para, aqui, para esta zona, não é? É um tato de, de, de É muito triste, não, não é? Sim. Tá, então obrigado, dá com esse um bom trabalho. Obrigado. Boa tarde. Estás a rodar aquilo. Ah, o casamento é para aqui? Roda. Ah, ah roda aquilo. Ah, é tipo coisas, roda, está bem? Está bem, está bem, está bem. E é outro café? É só que pois aqui do lado Sim. Um alojamento, mas local aqui, Pia da Ursa. Estão a ver? O alojamento local, não tem número, nem sei dizer, tenho que procurar isso o oh, meu passa lá que esqueria o bar da pia Nossa. é a é que é, uma... é um de camas é que sim. sim mas... aí ah, que a gente vai aqui o bar o bar para ah, é o gelado? Não não, ah, não não não tem, não não quero. não quero. não quero. não não não tem umas pantufas também. Quanto é que custa as pantufas? Não é que vale é a pena o preço, não. Não é que vale é o preço. É pá, mas isto tem um cheiro. Cheira mesmo. Olha, aqui está o preço de algumas. Veja lá. Ah, sim, já está. Deu por -se ser ali, estão a ver? O preço das pantufas. Vamos ver. Eu já acho que cá não tem nada de, trigo, é urso, é de, de quê? ursa. E ursa? De quem? Ursa. Oh, os teus filhos. Cala-te. O que é isto originais? Bolos originais. Oh, e eu vou uma pequenina destas. olha é. a ursa. É. A ursa? ursinha. Pia da Ursa, temos aqui em ginja, é as ginjinhas aqui, aí temos as coisas mais. Esta era bonita, São quatro euros. Isto é aqui, olha, esta é uma e é mais Pia da Ursa, aqui temos as bebidas do beirão e tal. Ah, mas é mas isto aqui já disto não é de é cá. É cá. Abadia de licor, não sei o não é do isso Gaspar. É não deve ser daqui. Castanha. Ok, Pia da Ursa. Temos aqui várias coisas. Entre Pia, ou dois para cima em casa, não é? 35. Não, dois, cinco. Só. E como aí? Está certo, está Olha, só um. Espero que tenham gostado aqui do Parque Eco-Sensorial Pia da Ursa. Uh, eu e aí o Kevin, teremos todo o gosto de continuar aqui a fazer filmes para vocês, se continuarem a vê-los, partilhem, não se esqueçam, tragam os vossos filhos aqui na Batalha, na Pia da Ursa, mais precisamente, e obrigado, um beijo para todos, e sejam felizes, até um dia, até o próximo vídeo, até a próxima semana, não é, todas as semanas é um novo,